na tela final para você, tá bom? Tem um curso também, curso de desenho realista fácil, que é o preto e branco e o colorido. Primeiro link na descrição, beleza? Você tem acesso aí ao nosso curso de desenho. Então vamos para nossa videoaula. Eu tenho aqui um salmão também, se a gente precisar dele. Olha só, salmão quando você usa a gente de 48 cores, tem muitas opções, né? Bom, já que eu não encontrei aqui um lápis de cor preto, então vai ser esse daqui mesmo. A gente só não pode usar, é, então vai ser esse aqui mesmo, 6B. Aí depois a gente tem que usar um, um fixador aqui para ele não ficar soltando, né? Fixador, gente, que eu uso É... Verniz, né? Já fica um verniz aí, já era Às não pode mais Bom, aqui é com lápis de cor, tá? estou sem falta aqui, quase não uso. Hein? Tem cílio menos aqui, cílio mais aqui. Ai, meu Deus. Enfim. Vou passar o algodão aqui. Onde a gente passou o lápis areia. Pronto, agora a gente pode passar o goleador. Porque que já pintou né? onde a gente queria, né? Pronto. Passamos o bombeador. Agora nós vamos vir aqui com o lápis. Eu tô com esse aqui. Sombra. olha o, o o sépia, né? Com ele deitado aqui, ó. E vamos trabalhar sossegado aqui com ele. pegar o próprio o próprio lápis areia que termina aí né? por dentro dos fez uns laranja fazer também Amigo, se você ficou com raiva porque eu cortei o vídeo, você tá em toda razão. Agora eu vou falar pra você: se você tá com raiva, imagina eu. Porque eu gravei essa bagaça. Quase que eu gravei essa bagaça todinha aí, todinha. Todinha. Você tá vendo aí? Eu gravei tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu gravei tudo isso aqui. Bonitinho, mostrando como é que eu fiz esse sombreamento aí. Tudo bonitinho. Pra minha sorte, o celular não tava gravando. Essa porcaria aqui tá. Lembra, tá? Porque muita coisa que eu tô gravando aqui a memória cheia E muita coisa que eu baixei os aplicativos aqui E complicou tudo aqui Então, antes de você ficar com raiva Pense também que eu, que eu tô mais com que você Beleza? Mas é, eu espero que essa dica que eu dei aí Tenha te ajudado Tem vários vídeos aí, ó No card, se você é novo por aqui continue aí conosco Se inscreva no canal Curte o vídeo e ajuda você que faz parte desse canal Não é chorando não, não é mendigagem não Mas a gente tem que chorar nesse a gente tem que pedir pra vocês. A gente tem que... Você tá entendendo? Tem um amigo que pergunta Aí é só curtir, tá bom? Zai? É só curtir, tá bom? Tá bom. Mas se você quiser compartilhar o vídeo, tá? Você vai... Se você curtir e tá ajudando, compartilhando tá ajudando mais ainda. Comentando tá ajudando muito mais. Ou então, fala qualquer coisa. Um bom dia, um boa tarde. Faça qualquer coisa, tá? Mas não sai assim. Curte o vídeo. Fala um bom dia, um boa tarde, um bom noite. Faça qualquer coisa, beleza? Você vai estar ajudando o canal. assinando as notificações pra você canal. Crescer, cara. Esses canais, assim, que dá tutorial, esses canais que querem realmente ajudar, esses canais precisam da ajuda de vocês, beleza? Não é, não é um é uma apelo, é um apelo mesmo, é uma apelação mesmo. Esses canais, pra eles continuarem, esses canais que dá dica, que ensina realmente, pra eles continuarem, precisam da colaboração de vocês, beleza? Então, tá é aí o meu recado. Até o próximo vídeo! Valeu!